Fala galera, trazendo para vocês aí mais um vídeo e hoje vamos falar de como eu comecei a fazer vendas na internet, tá galera? É, foram vários passos, vários acertos e vários erros, tá? Então vou trazer aqui a maioria dos acertos que eu tive e os erros que eu cometi, tá galera? Quantas BMs eu criei e se eu deveria criar todas essas BMs qual que foi é, o critério que eu utilizei para vender aquele produto onde eu achei os criativos que eu tive que modificar ali para estar tá vendendo para estar tá trazendo para minha realidade que nem eu falo mostro para vocês tem duas ferramentas que é a big spy e a ads spy porém eu só utilizo a, hoje em dia eu só utilizo a ads spy porque ela é surreal tá galera então eu vou mostrar para vocês assim um passo a passo como ter venda recorrente tá galera muita gente tem dúvida ainda de como começar de como escolher o produto e algumas e algumas têm dificuldade para estar tá tendo venda recorrente, tá galera? Esse é um ponto crucial para você se destacar ali no mercado, ter vendas recorrentes. Porque todos os dias está saindo venda, e isso é um ponto crucial para você estar tá se destacando ainda mais. E eu vou mostrar para vocês. Um passo a passo ali, não um passo a passo, né? Todos os pontos de acertos e erros que eu tive ao longo dessa jornada que eu tô tendo ainda, tá, galera? Não sou aquelas pessoas que faturou milhões e milhões e milhões, mas já prevejo isso no futuro, tá, galera? Porque eu vou fazer isso acontecer querendo ou não. Então, a gente vai para telinha do computador aqui, eu vou mostrar para vocês como achar os melhores criativos, quantas páginas eu criei, por que eu criei essas páginas, quantas BMs eu criei. E assim, assim você vai ter pelo menos um norte, tá, galera? Tem muita gente perdida ainda nesse mercado. Por isso, é um mercado muito cru, tá muito cru ainda aqui no Brasil, tá? E eu vejo bastante gente falando, putz, velho, esse produto aqui tá saturado. Ah, esse produto aqui já era, não, não dá mais pra vender. E não é isso. Se você, se você pensar fora da caixinha certamente aquele produto vai vender, querendo ou não, aquele produto ele vende, tá galera? Então a gente vai aqui para a telinha do computador, aonde a gente vai é, tirar, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Vamos para a telinha do computador? Galera, estamos aqui já na telinha do computador, então digamos que é, você não está não em nenhum curso e você está pesquisando produtos para estar tá vendendo, tá? E se você estiver em algum curso, você vai focar... Vamos supor que tenha apenas um produto. Você vai focar somente nesse produto. Não vai fazer mais nada até você dar certo nesse produto. Aqui no método iluminado, a gente tem quatro produtos. O que, que eu faria agora? Tá vendo que a gente tem aqui é, esse método aqui ó, que permite... Ó, método que permite o usuário ter um cartão bancário de alto limite de crédito. Tá? Esse daqui é um sistema para quem, quem quer ter crédito no mercado. Esse Liva Max é um produto para quem é infarte e AVC, tá? Esse daqui é um produto para emagrecimento. E esse daqui é um produto capilar. Tá vendo que são quatro produtos completamente diferentes um do outro, um nicho completamente diferente um do outro? A gente quando se depara isso, o que que a gente pensa? Que nem eu vendo aqui, de todos esses produtos aqui, o que vende mais é o emagrecimento, disparado. Disparado é o emagrecimento. A gente sabe que acho que mais de 80% da população mundial sofre de obesidade, tá? Então, disparado, eu sei que esse produto ele vai vender muito, porém, não é meu nicho. Eu não tenho muita sensibilidade para lidar com esse produto, porque eu não trabalhei ainda com ele. Então, eu vou bater muito a cara na parede para estar tá desenvolvendo criativos, para estar tá desenvolvendo texto, para estar tá desenvolvendo copy, porque eu não sei muito bem qual que é o público, tá, galera? A minha afinidade agora, que nem eu vendo aqui, ó... O meu produto, eu já tra trabalhei bastante tempo com o nicho capilar, então por mais que ele vai vender menos que o um nicho de emagrecimento, eu tenho mais afinidade, eu tenho mais probabilidade de sair mais vendas do que aquele produto que vende mais, tá galera? Então isso que você tem que ter em mente. Quando você bater o olho na Hotmart, Monetize, Bripe, Eduz, Perfect Pay, entre outras plataformas aí que a gente tem de afiliado, plataforma de, de pagamento que a gente vai promover produto vocês têm que ter em mente isso tá qual que é o produto que eu tenho mais afinidade porque eu vou saber trabalhar mais o meu o meu cliente eu vou saber atacar mais a dor dele eu vou saber é, qual que é os benefícios sem precisar estar tá indo toda hora na página de venda tá galera então vamos supor que você subir uma campanha para o whatsapp a, o cliente vem aqui você não vai precisar toda hora e tá indo na página de venda porque ela vai perguntar alguma coisa você não sabe, porque você já tem mais afinidade. Querendo ou não, quando você tem mais afinidade com um nicho, com um termo, com um assunto, né você tem a probabilidade de vender mais do que outra pessoa. Que nem no meu caso. No meu caso, quando saiu o método iluminado e que eu entrei só tinha apenas um produto, então eu foquei nesse produto até aprender tudo sobre ele. Aí eu dominei sobre qual era o problema, os termos, os termos que as pessoas é, me perguntavam, os problemas, os tipos de, os, os de problemas que a pessoa tinha. Aí eu comecei a montar vários e vários criativos em cima disso, tá, galera? Porque eu sabia qual que era os problemas e qual que era a solução desses problemas. Nada mais é do que isso, tá, galera? Você conseguir vender é você... Para você conseguir vender, você tem que ter um bom relacionamento. O que é um bom relacionamento? A pessoa te pergunta... X Se a pessoa te pergunta X, você não vai, ser, vai responder somente Y. Você vai responder Y, W entre outras coisas você vai complementar aquela aquela pergunta que a pessoa te fez isso que vai te fazer você vender muito aí beleza eu sei agora qual que é o produto que eu vou vender porque eu tenho afinidade sobre esse produto eu vou vir aqui na minha no meu gerenciador de anúncio a primeira coisa que eu vou fazer é criar página tá galera a gente vem aqui ó cria a página dentro do gerenciador de anúncio não crie página no seu perfil tá você vai vir aqui e vai criar página, tá, galera? A gente tem duas aqui, um produto que eu vendo e outra, essa página aqui que eu, sem querer, mostrei aqui e eu não utilizo mais ela, tá, galera? Por quê? Porque assim que a pessoa, que nem eu coloco aqui no YouTube, assim que a pessoa vê o nome, ela vai pesquisar a página e ela consegue ver os criativos que eu estou utilizando, os criativos que eu subi, os criativos que está em campanha... E isso prejudica muito, que nem se é 5, 6 pessoas que estão utilizando, beleza. Mas quando é acima de 100, já prejudica muito. E eu, quando fiz isso daqui no YouTube, muita gente, muita gente mesmo, porque, sem brincadeira, umas 10 páginas totalmente diferentes uma da outra, estava subindo com aquele quase o mesmo criativo que eu estava utilizando. Então, assim, é, eu não trago páginas aqui por causa disso, tá? Mas aqui, eu, cada BM que eu construí, cada BM que eu fiz... Eu construí em média uma página, uma página por BM. Então cada perfil tem dois BM, eu criava duas páginas. Por quê? As páginas, dependendo do que, que você faz, ela tem ranqueamento. A página ela pode ser pontuada pelos usuários, tá? E às vezes a gente tomava penalidade na página, o Facebook ele parava já de entregar, não entregava com a qualidade que nem página zero, tá? Então por isso que eu criava duas páginas. Eu, criei, é, eu peguei perfil, muitos perfis, e criei diversas, diversas páginas, tá? Isso foi um acerto, porém eu criei também várias e várias BMs. Isso foi um erro, tá, galera? Porque algumas BMs tomaram bloqueio por inatividade. Né? Então, se você tiver muito perfil, não saia criando diversas BMs, porque isso pode dar problema. Eu já tive problema com isso por inatividade, tá? O Facebook entende que você está inativo naquela BM e vai te dar um bloqueio. Isso é reversível, porém é muito chato que você tem que estar tá lidando com o suporte. Então Vai criando BMs de acordo com o volume que você está tendo, tá? Não crie mais BMs do que o necessário, perfeito? Essa é uma dica crucial, tá? Criei a página, o que, que eu vou fazer? Vamos ver aqui a página, a gente vai lá para a página. Qual que é o primeiro passo? Configurar tudo bonitinho ali. Tem vários e vários vídeos aqui no YouTube ensinando como você configurar essa página. A página é bem simples, você vai colocar e-mail, telefone, é, qual que é o nicho dela. E a segunda a segunda questão é o que? Você configurar pelo menos, galera, pelo menos, olha o Laliu aqui, pelo menos 15 publicações automáticas. O que, que você vai fazer? Você vai vir aqui, cadê? Hum, criar publicação aqui, ó, criar publicação. Você vai criar 15 é, publicações automáticas, tá galera? Você vai vir aqui. Ó. A outra coisa, tá galera, é o que? Promover essa página, para você mostrar pro o Facebook que isso é relevante, tá? Você não tá aqui somente para vender. E eu já falei, eu acho que uns dois, três vídeos isso. Você vem aqui promover, criar um anúncio novo. Aqui, ó, obtenha mais curtida na página, tá? Vocês têm que marcar essa opção aqui, ó. Obtenha mais curtidas na página. Aí você vai programar tudo bonitinho aqui. Eu gosto de sempre o que? Colocar foto de animais. Porque quando a pessoa clicar, quando a pessoa dá um clique, quando a pessoa curtir a, pá, a, a publicação, ela não sabe que está curtindo a página. Então assim, vocês têm que pegar, vocês têm que pegar uma foto muito chamativa que vai muitas pessoas curtir. Normalmente é, eu dou uma pesquisada no Google, fotos mais curtidas recentemente. Se for foto de animais, bichinho de estimação ou até mesmo fotos românticas e tudo mais que vai envolver não vai envolver, não vai envolver muita polêmica no Facebook, eu acho muito válido, né? normalmente eu pego foto ali de cachorro e gato, que é o que tem mais curtida, tá bom galera? Então vocês vão vir aqui e colocar uma frasezinha, se vocês curtem animais, é, curta isso daqui, se vocês gostam de animais, compartilha essa ideia, então assim, você vai colocar algo que... As pessoas vão curtir naturalmente. Por quê? Porque você vai pagar muito barato na curtida. Aí vocês vão programar aqui tudo bonitinho, ó, tudo redondinho, programar a idade. Se for só mulher, você vai programar só para mulher curtir a foto. Mas a gente vai ganhar a curtida na página, tá bom? Aí vocês vão colocar aqui, eu sempre recomendo aqui o mínimo possível, tá? Pode colocar 5 reais aqui por dia, R$ 30 que eu acho que é o valor do dólar. Não pode ser é, abaixo de um dólar, tá? Então eles sempre vão sempre colocar aqui. É, na cotação de 1 um dólar, não pode ser abaixo disso, certo? Aí, publicou, aí você vai deixar ali 3, 4 dias, 1 um dia, dependendo aí de quanto tá seu orçamento, tudo bem? Feito isso, é, você vai deixar um dois dias e parar a publicação e esperar os 15 dias para estar tá começando a anunciar. Foi assim que eu fiz e deu certo, eu não tomei bloqueio e é assim que eu venho fazendo, tá galera? Eu sempre venho aquecendo várias e várias páginas para quando precisar eu já ter uma pronta, tá bom? Configurou a página, beleza. Agora a gente vai vir aqui numa das melhores ferramentas que eu descobri, tá, galera? E foi pelo Thiago Fincher. O cara é um gênio. Aqui, galera, eu utilizava essa essa ferramenta aqui, ó, Big Spy. Ela é muito simples e muito muito boa. Porém, a Ads Spy deixa ela no chinelo, tá? Aí a gente vem aqui, ó, aqui, aqui mesmo, ADS Spy. E aqui você pesquisa o termo que você quer, tá galera? Aqui você vai encontrar os criativos que estão rodando no Facebook, tá bom? Como minha conta tá free, nessa daqui e eu tô focando mais na outra, ela só vai me mostrar acho que duas, duas fileiras aqui, tá bom? Mas é só para vocês terem uma noção aqui do que, que essa ferramenta é. Eu coloquei aqui, ó, cabelo. Ele vai me trazer todos os criativos que estão rodando no Facebook voltada para cabelo, tanto masculino quanto feminino, que eu não, eu não especifiquei aqui que era de mulher, tá? Então aqui você pode colocar, é, pode pesquisar tanto inglês quanto português, cabelos femininos, cabelos longos ou hair long, tanto faz. Aqui ele está demorando um pouquinho, tá galera? Mas basicamente eu, te, eu acho que eu tenho um ou dois vídeos falando sobre essa ferramenta aqui. É, Big Spy, tá vendo aqui? Ele me trouxe alguns criativos, aqui pra baixo ele vai estar tá bloqueado. Vamos ver se ele tá... aqui ó, tá vendo? Eu falei que ele tá bloqueado porque essa conta aqui tá free, como eu tô focando mais na outra, tá? Mas basicamente é isso, ó. Ele vai me trazer produtos voltra... voltados para cabelos que estão... É, pessoas que estão anunciando no Facebook, tá bom, galera? Foi aqui que eu acabei destacando. Por quê? Eu achei muitos criativos que as pessoas estavam utilizando no Sedonax... Produtos que, é, produtos não, é, criativos que as pessoas estavam mostrando somente o cabelo. Mulheres com cabelos longos é, antes e depois, por mais que o Facebook bloqueia, é, muita gente estava usando, utilizando antes e depois, mas a maioria deles era vídeo com o cabelo muito longo. Como era um produto de shampoo, um shampoo capilar, o que, que eu peguei? Eu vim aqui, pesquisei é, produtos, creme para cabelos. Então, achei vários criativos de, de moças... É, utilizando produtos nos cabelos e isso que foi o que destacou porque eu peguei é um criativo que era do meu nicho né em vez de ser só o cabelo longo eu mostrei pessoas utilizando um produto no cabelo que a pessoa está utilizando tá galera então foi isso que fez eu destacar eu vi com outros olhos aí ah, aí eu consegui vender bastante então você vem aqui a big spy tem algumas maneiras de você conseguir acesso grátis aqui é o que entrando na página anônima é, criando e-mail temporário, tá, galera? Porque quando a gente vem aqui, ó, às vezes aparece e às vezes não. Como é uma ferramenta muito, muito boa, é, às vezes ele coloca, ó, que nem aqui. Essa daqui eu consigo usar a versão Pro por um dia. É um dia aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Consigo utilizar a versão Pro por um, por um dia, onde eu vou ter várias e várias pesquisas por um, um dólar, cinco reais. Tá vendo aqui, ó? E às vezes aparece aqui, às vezes aparece aqui embaixo para você estar tá divulgando o seu link e estar tá ganhando pesquisa grátis também, tá galera? Mas eu não utilizo essa ferramenta faz um bom tempo, tá? Depois que eu descobri essa daqui. É a mesma coisa, porém aqui eu consigo é, enxugar ao máximo o meu, meu público. Eu consigo ver, eu não, não preciso pesquisar. Acho que ele está dando erro por causa de, de fonte aqui. aqui ó. Eu, eu posso pesquisar aqui, ó. eu quero Todo mundo que tá anunciando para feminina no com a idade de que 25 a 44, que é meu público de meu público para esse nicho que eu tô anunciando. Então aqui não importa o, o que que a pessoa tá recebendo de anúncio. Eu vou ver aqui todo mundo que tá anunciando para essa faixa etária e para esse gênero, tá? Aí eu venho aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo aqui, ó. Bolsa. Aqui, ó, na China aqui, ó. Galera, essa ferramenta, essa ferramenta, galera, eu tenho que tirar o chapéu, é muito. Eu posso pesquisar pelo termo e com essa idade. Aqui eu quero ver todo mundo que está anunciando para, essa, para esse gênero e para essa idade com esse texto aqui, tá? Aqui, ó, achei, tá, galera? Essa ferramenta, assim, é quase a mesma coisa da Big Spy. Se eu, se eu soubesse dessa ferramenta... Antes, meu Deus do céu, velho, eu tinha enchido o bolso de dinheiro, tá, galera? Eu tinha enchido o bolso de dinheiro no Facebook. Então, aqui eu consigo determinar também. E o que, que eu fiz, tá, galera? Eu vim aqui, depois que eu montei minha página, eu comecei a pesquisar um monte. Um monte de criativos voltado para cabelo feminino, tá? Comecei a pesquisar a idade, comecei a pesquisar quem que utilizava mais, se era de 25 a, 30, a 35, se era de... 34 a 45 então eu comecei a pesquisar, comecei a fazer vários levantamentos sobre esse assunto e comecei a pesquisar, li a página, reli a página, vi de novo, revi. Então, assim, eu comecei a me aprofundar naquele assunto, tá, galera? Então, eu comecei a, a mandar cliente para a página de venda, para o WhatsApp. Onde virou a chave para mim foi quando eu subi a campanha de WhatsApp, que aí eu comecei a conversar com vários e vários clientes, sanar todas as dúvidas, ia no na página de venda ia no advertorial, começava a ler, começava a responder. Aí foi que eu montei um script, tá, galera? Eu sabia, eram as principais dúvidas que todo mundo tinha. Eu coloquei três no, no papel e comecei a anotar quantas pessoas perguntavam referente a esses problemas e comecei a montar um script, tá, galera? Aí foi onde eu montei um script totalmente automático no ManyChat e comecei a vender todos, todos os dias, foi surreal foi surreal e foi assim galera que eu comecei no marketing digital fazendo pesquisa e entendendo o meu público entendendo o meu produto quando eu entendo o meu produto e um cliente vem me perguntar sobre esse produto eu sei sanar todas as dúvidas que ele tem se eu sanar todas as dúvidas que ele tem ele vai comprar porque a maioria das pessoas que querem comprar um produto ela tem muita dúvida assim como eu assim como você quando você vai comprar alguma coisa você quer sanar o máximo de dúvidas. Se você vai comprar um celular, você quer saber se a câmera é boa, se a bateria é dura, se o touch é bom, se tem acesso à internet. E você vai respondendo. E se o vendedor vai respondendo todas essas dúvidas com algo a mais, você, a probabilidade de você comprar aquele produto é muito, muito grande. Porque a gente sempre quer comprar, nunca quer que o vendedor venda para a gente, a gente sempre quer ir lá e comprar um produto, não que alguém empurre um produto para você, certo? eu sou assim, eu gosto de chegar no lugar e comprar, não que o vendedor venha empurrar um monte de coisa para mim, então é isso galera, foi assim que eu comecei, foi assim que eu fiz essas pesquisas e vendi demais galera, vendi demais mesmo e eu vi que esse mercado realmente dá para trabalhar, dá para viver desse mercado como muita gente vive aí, porém é simples, mas é trabalhoso. Então, assim, eu já passei várias e várias noites acordado pesquisando criativo. Nunca parei de pesquisar criativo, mesmo que um deu certo. Eu sempre pesquisei mais e mais e mais, porque aquele lá eu sabia que ia cair. Muita gente é, se perde nisso. É, se apoia em um criativo e pensa que aquele criativo vai te vender é, pelo resto da vida. Não. Aquele criativo vai te dar um bom dinheiro. Mas se você não tiver outro para substituir, as suas vendas vão, vão acabar... Algum dia. E aconteceu isso comigo porque eu achei um criativo no começo ali. Começou a sair bastante venda e eu não me atentei a isso. O criativo parou e deu muito ruim. Depois disso, eu aprendi a lição. Eu nunca paro de é, testar vários criativos depois que eu achei aquele campeão que está vendendo muito. Porque aquele campeão um dia vai parar e eu vou ter outros campeões ali. Então é isso. Se esse conteúdo aqui fez algum sentido para você, galera, não esqueça daquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo, hein?